Bora começar esse vídeo entregando fatos, Pois nem é uma prova que exige de você acertar o maior número de questões possível. Ele não é uma prova oral, nem elaboração de uma tese, tirando a redação. Então pensa comigo, qual é o melhor jeito de você acertar o maior número de questões no dia da prova? Pois é, começar treinando desde hoje. Eu sou o Edu, eu trabalho no Marketing do Descomplica e vou te falar sobre várias dicas que vão potencializar os seus estudos e fazer com que você acerte mais questões no dia da prova. Bora para a primeira dica passa a questões das edições anteriores do Enem. Mas, Edu, se já caiu antes, não vai cair de novo? Realmente, seria meu descarado o Enem repetir exatamente ali um cola, né? Porém, os formatos e modelos são sempre os mesmos. Então, assim, quanto mais familiarizado você fica com o enunciado e com a resolução da prova, melhor fica para você estudar e para você, enfim, no dia da prova, conseguir acertar mais questões. Dentro da nossa plataforma, a gente dá acesso a todas as questões do Enem, todas. Então assim, você pode entrar lá e simular o Enem, tá entendendo? E se você encontrou alguma dúvida, por exemplo, cara, a questão 139 da prova amarela de 2016, eu não tô entendendo. A gente tem também a resolução em vídeo de todas as questões do Enem desde 2009. Então você procura lá exatamente a questão que você quer e assiste uma resolução em vídeo daquela questão pra você entender todo o passo a passo de como resolvê-la. Ainda falando sobre questões de formato ENEM, é essencial que você faça muitos simulados. Mesmo que não sejam exatamente com as questões que caíram no ENEM, elas são do mesmo formato, né? então vai te ajudar muito a desenvolver o raciocínio lógico necessário para você conseguir chegar na resolução delas mais rápido e com mais facilidade, enfim. Eu não sei se você sabe, mas o Descomplica disponibiliza vários simulados de 180 questões inéditas para você treinar. Então assim, eles são ótimos para que você durante o ano vá sempre fazendo esses simulados para que você analise como seria a sua performance em cada momento do ano e simular realmente como seria a prova. E olha, deixa eu te contar um segredinho. Na descrição desse vídeo tem link para você assinar com desconto aqui embaixo. Bora para a segunda dica. Separe horários especiais para fazer exercícios, principalmente das áreas que têm mais peso para você. Por exemplo, se você quer ser aprovado em engenharia, você precisa ser craque em matemática, química e física. Então você vai separar todo dia uma horinha para fazer exercícios diversos dessas três disciplinas. E aí, claro, aumente sua meta de acertos. Se, tipo, sei lá, em linguagens, a sua meta de acerto é de 70%, em exatas ela precisa ser de pelo menos 80%. Mas, Edu, como é que eu sei os pesos do meu curso na minha instituição? Calma, é só você entrar no Google e você vai procurar pelo documento oficial disponibilizado pela sua instituição de ensino. Então, você entra lá e coloca lá o nome da sua instituição de ensino, pesos 2021, e aí você vai procurar pelo documento oficial que vai ter todos os cursos oferecidos pelaquela instituição e o peso dentro de cada curso. E aí, para te ajudar nessa tarefa, você pode super utilizar a nossa ferramenta de exercícios. Lá você encontra mais de 50 mil questões de todos os assuntos que você imaginar dentro desse mundo. Então, assim, se você quer hoje fazer uma lista de exercícios sobre estequiometria, tem. Se você quer a vaga, tem. Enfim, tem tudo. Você escolhe uma lista e isso faz uma lista por dia das áreas que tem mais peso para você. Além disso, na parte da manhã, a gente tem aulas de resolução de exercícios objetivos e discursivos. São aulas inteiramente dedicadas a te ensinar o passo a passo para a resolução de cada questão. Cara, então assim, você vai entender o passo a passo para resolver cada questão. E ó, eu nem preciso te lembrar que aqui na descrição desse vídeo tem link para você assinar com desconto. Para fechar, bora para nossa terceira e última dica. Confira sempre o seu desempenho. Então assim, cara, fez um exercício ali, fez uma lista, fez um simulado. Confira sempre quantas questões você acertou, quantas você errou e por que você errou. Assim você tem a chance de entender o seu erro e corrigir os seus pontos fracos. Dentro dos nossos materiais de apoio, a gente tem sempre uma lista de exercícios. E aí lá no final da lista tem sempre o gabarito comentado. Então assim, fez a lista de exercícios? Vai lá no gabarito comentado, dá uma olhadinha, vê se você acertou, vê se você fez o desenvolvimento certinho. E a mesma coisa para as nossas avaliações semanais. A gente sempre te entrega a sua taxa de acerto para que você possa trabalhar em cima dela. E para ter acesso a tudo que eu te falei, aqui na descrição desse vídeo tem link para você acessar o nosso plano com desconto. Se você gostou desse vídeo, gostou das dicas que eu te dei durante esse vídeo, não se esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal, porque tem muito conteúdo incrível vindo por aí, que eu tenho certeza que vocês vão curtir muito. Então, assim, não se esquece. Eu espero te encontrar lá na plataforma. Um beijo e até a próxima.